Qual é o melhor cartão de crédito para gerar renda extra? Eu sou Elias Leles. Eu sou Tati Viana. E aqui nós te ensinamos como é possível gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. E o tema do, da, do vídeo de hoje é como, qual é o melhor cartão de crédito para você gerar renda extra? Essa é uma dúvida muito comum. E antes da gente entrar aqui no tema desse vídeo, já te peço que ao final você deixe o seu like se fizer sentido para você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também, parentes, para que eles possam ter acesso a esse conhecimento e pode, são começar a gerar renda extra também. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E assim que finalizar esse vídeo, clique aqui na descrição e siga o nosso perfil lá no Instagram, que lá também a gente entrega muito conteúdo bacana, muitas oportunidades para você. Então vamos lá. Qual que é o melhor cartão de crédito? Tarte para pontuar. Um cartão de crédito que... Como esse um cartão do Nubank que nem pontua, ou um cartão como esse aqui um Black, um cartão que a gente chama aí de cartão top de linha. Qual desses, Tati? Qual que é o melhor cartão de crédito para começar a gerar renda isso? Então, pessoal, essa é uma pergunta muito frequente lá no nosso Instagram, né? Toda vez que chega algum seguidor novo, primeira coisa que a pessoa pensa é que precisa ter um bom cartão de crédito, um cartão de crédito que pontua alto para poder começar a gerar renda extra com o cartão. Quando, na verdade, você pode começar com qualquer cartão de crédito. Não precisa nem ter um cartão que pontua. Você pode começar, por exemplo, com um cartão de, ban de banco que pontua, ou com um cartão, por exemplo, do Nubank que não pontua, Casas Bahia, Riachuelo, todos esses cartões que não pontuam, mas que possuem limite, você pode usá-los para gerar renda extra com o seu cartão de crédito e os gastos do seu dia-a-dia. -dia. Porque a maior pontuação né, não vai vir do pagamento da fatura, Exatamente. mas sim de estratégias que você vai implementar na sua rotina, no seu dia-a-dia, -dia, para ganhar uma grande quantidade de pontos através dos gastos do seu dia-a-dia. -dia. Isso mesmo, pessoal. então O conceito, essa ideia de que você precisa ter um cartão top para começar a gerar renda extra, nós não seguimos ela e nossos alunos não fazem, não têm, não, não buscam né, esse melhor cartão. Por quê? Muitas das vezes esse cartão vai ter um custo alto. Então, o que, que define um cartão ser melhor ou pior para você gerar renda extra? Dois conceitos muito importantes, né, Tati? Que é o custo versus o benefício. Não adianta você ter um cartão como esse aqui, que é um cartão black, e você não saber usar esse cartão. Pagar uma unidade muito alta e não aproveitar os benefícios que esse cartão te oferece. Em contrapartida, de repente, você vai ter um cartão como esse aqui, que é um cartão do Nubank, que nem pontuar pontua, porém tem um limite bom, e você não vai pagar a anuidade dele e vai conseguir aproveitar melhor os benefícios. Então, a relação, esse conceito de o melhor cartão para gerar renda extra, ele está atrelado ao custo versus benefício. Como a Tati falou, o que você precisa para começar a gerar renda extra é ter limite disponível no cartão de crédito. E pode ser um cartão do Nubank, ou pode ser um cartão black como esse, independente de qual seja. Então, se você hoje está aí preocupado em que você não consegue gerar ainda esse, porque você tem um cartão que não pontua, tire isso da sua cabeça, comece a seguir mais nosso perfil aqui, comece a acompanhar, que você vai ver que você não precisa ter um cartão de crédito que pontua. Então, se você deseja aprofundar esse conhecimento e começar a gerar a renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e seus gastos do dia a dia já clica na descrição desse vídeo também e se inscreva na semana da renda extra com cartão de crédito um evento 100 online 100 gratuito onde eu e a Tati vamos te ensinar o passo a passo de como gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia então é isso pessoal esse é o tema esse foi o objetivo do vídeo de hoje esperamos ter Clareado para você ter trago aí esclarecimentos sobre esse grande essa grande dúvida aí que as maioria das pessoas tem. Qual é o melhor cartão de crédito para gerar renda? Isso? Comenta esse vídeo, compartilhe e não se esqueça de inscrever o no nosso canal. Grande abraço e até nosso próximo vídeo.